Já chegamos aqui na Dona Nelly, gente, a Lívia já está aqui descarregando. O Cícero já foi ali, ó, conversar com o filho do Seu João, que trabalha com solda e conserta essas caçambas. É um dos gêmeos, gente, mas eu, eu, eu não sei falar se aquele ali é o Cleiton ou é o Kleber. Eles são tão parecidos. Bom dia, é Kleber, Cleiton. Cleiton. <risos> ah, tá de... aqui. Hein? Por que você pegou tudo isso, então? Só pode usar mesmo. O vento vai ter medo dele. Olha, gente, tem umas flores lindas. Ali tem uma primavera. Tem esse tipo aqui. Tá, tem ali mais para frente que eu não sei que florzinha é essa. Olha aqui. O tempo tá meio seco, mas a natureza é sempre bela. Mesmo com o tempo seco, a natureza é bela. Aqui a casa do seu João. Ah, Trocou a porta. Agora que eu vi, fez porta de vidro. Que chequei ou já era porta de vidro? E agora, gente? Não lembro. Então vou entrar pra lá cumprimentar o povo. Vamos lá. Vou fechar aqui. Ah, vou deixar aberto. Ô, de casa. Olha aqui as flores. Que lindas. Ela achou é isso aqui, né? Oi, Dona Nelly! Que dia lindo, né, Dona Nelly? Vai lá cumprimentar ela. Vai lá, dá um abraço nela. galera. Peraí, gente, vou parar aqui. É, não gente, olha o caldeirãozão que tem aqui, ó. Tem, tem o que, Dona Nelly? Cabeça de porco. Uma cabeça de porco. Nem dá pra ver, ela tá nadando aí dentro. E as linguiças ali, ó. Ai, é música amarela, pelo amor de Deus. Ter esse fogo, não? Aí ela vai defumando, né? É, defumando. Que chique, dona Nelly. É. Deixa eu ver se ele amoleceu. Hum. Hum. Ah, que amoleceu? Amoleceu. Mãe. É pra fazer um, um, um prato? É pra fazer um o, pudiguinho. O que oiço, é sei lá que ela vai fazer. Anicete, vai fazer? É, não vai dar pra ela fazer. Ah, sim. Olha aqui o gatinho, vai chando. Nem liga pra mim. É, isso aí é bonito pra ninguém, que gato. Oi, oi. Aí, dona Nelly, tá brincando Ô, comigo? Eu... É, mas ele não brinca que nem ele brincar lá no chão. Viu? Aí, dona Nelly, aí, dona Nelly. Brincando. Mas um pouquinho, mas você vê como que é eles brincam. Olha lá, Dona Nelly. O 3 até filmou os dois em Mas você vai ficar bom, tá? Tá doizinho, mas você vai ficar bonzinho, tá bom? Vai brincar com o gatinho? <risos> Opa! Me dá arranha, ele, gato. Não pode. Ele tá doendo aqui, meu toizinho. Tá linda as florzinhas da senhora, e dona Nelly. Tá linda, tá linda. É tudo o que ela achou, é? linda, gente olha só eu amo flores as samambaias olha aí, Janaína as samambaias linda da dona Nelly linda ela tem uma mão olha essa, tá meio escuro aqui, mas dá pra ver Aqui tem a... Esqueci o nome dessa. Cuca Esqueci, gente. Eu tenho dela, mas esqueci o nome. E esse aqui... É a jiboia. A tem uma mão ótima para plantar. As orquídeas estão sem flores, mas... Tem outra orquídea ali no bem no pé da goiaba, ó, um tamborzão. Olha que coisa linda! Isso aqui deve ser a tal da samambaia de metro que fala. Muito linda. Como eu amo planta, gente, amo mesmo. Vou ali dentro mostrar para vocês as outras plantas. A Lívia já está ali brincando com o cachorrinho. Aqui a ráfia. Aqui tem outra outro tipo de boia. Não sei se são duas qualidades aqui ou se... Ela dá assim mesmo. E aqui. Samambaia. Era Agora assim, liso. É porque ela lavou ontem, né? Deve ser que quando, quando lava dá uma esticada. Mas do produto que passa, mas é, eu fiz banho não. de creme nela ontem. Ah. Meus amigos do canal do Cícero de Madalena. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do seu João da Dona Nelly. E vocês carinhosamente têm pedido para nós retornarmos e a gente retornou. Ah, seu João tá aqui, acabou de chegar da roça, né, seu João? Bom dia, seu João. Bom dia, tudo bem? Aí o João tá aqui, pessoal. Olha lá. Foi na roça. Foi. Fazer uma fiscalização lá no trabalho. Fui lá. fazendeiro essas coisas mesmo, né, seu João? Fazendeiro tem que tomar conta da. da... Não, não. Da terra, porque senão. Eu vi o um trabalho lá que. Dona Nelly, tá livre, pessoal. só, senhor. A eu tava andando no meio da roça lá, vendo. Que tinha feito tudo certinho ao serviço lá. Então, ele deixa. a deixa. pessoa vai fazer. A gente não vai ver o que fez. Então fica tem que acompanhar o serviço, né? Tá certo. Ainda mais pagando, né? É, então. o Madalena, aquele senhor lá do Jardim do Lava? Deixa eu ver a foto lá para me mostrar para seu João. Seu João tem um senhor? Jorim do Lá que está me cobrando porque eu até hoje não te dei um abraço que ele mandou. Até o meu telefone celular. Lá, é, ele. É isso, ele falou que ele trabalhava, eu acho que ele trabalhava na Limeirense. Então, mas agora é só, é só enviar o abraço, né? É. Eu acho que ele trabalhava na Limeirense e disse que conhece o senhor desde Nossa. o tempo que eu trabalhava lá que é um bem muito grande o um senhor, que o senhor é que nem um irmãozão para ele. Ele trabalha no Liberense? Eu acho que é. Eu, eu não trabalhei bem no Liberense. O trabalhou? Não, eu não. não. eu acho que ele, ele trabalhou. trabalhou. Ah, ele <risos> Acho que eu pegava o ano com um, ele, então. Eu acho que é. Bom dia. Oi. Bom dia, gente. Vocês estão Você tá bom? o pessoal chegando aqui, Você que beleza. Acha? o senhor. Tudo bem? Maria Deixa eu ver aqui. Olha o pessoal que tá chegando aqui. Oi, meninas. Oi. Oi. Deixa eu ver se eu acho a foto dele aqui. Seu Francisco, estou eu aqui trazendo o abraço que o senhor pediu para dar para o seu João. O seu João está vendo a foto ali agora do senhor. Ele está dizendo para mim que não está lembrado do senhor. Acho que quantos anos que ficaram sem se ver. Mas todo caso, eu do caso estou deixando o abraço que o senhor pediu para deixar para ele. Né, seu João? Eis aqui é a prova. Está certo? Então, Vai chegou mesmo. <risos> não, não tô achando. o senhor de veinho? Não, eu também. Não, falando... põe mais pra casa. Eu tô falando que eu sou veinho. <risos> mas pra é base. É eu... Velha. Tá eu, tá? eu, tá? tá? eu vou tirar e você abraça. Vocês só um fazer isso, tá? gente? Pra base de madeira. Não, é. Então eu vou tirar, você aba... bota a tá. base de madeira. Pra que, que é essa carne, Cheia? Eu não quero que pode pôr em cima. Pode? Pode. Pra que é essa carne aqui? Oh, tem um, pra fazer um o chouriço O pudiguinho ah, que fala Não, mas engraçado, vou o chouriço que é eu pior. conheço é, é de sangue Cês Não, mas aí? esse é o chouriço ah, branco É o pudiguinho Ah, que legal E tem assim uma Uma quantia Nossa, não vou chegar a tirar daqui É, é a cabeça Toda, né? Ah, como a é que cabeça. faz? Cozinha a cabeça? Cozinha a cabeça, o fígado Os rins e faz Daí agora vocês vão friturar ela? Tá? É, agora a gente vai moer. Moer. Moer. Moer, vai tempera, né? Hum. Com sal, pimenta do reino, cheiro verde. Cícero, ajuda aqui. Ela não tá aqui, mãe. Tá aqui, ó, o, o, jogaram? Tá aqui. O, fígado, o fígado não tá aqui, nem né? o coração. Cadê uhum. Aqui ó, eu trouxe o pano aqui. Repete de novo, Anicé, que eu perdi, eu fui falando aqui. É, cozinha o, a cabeça, o fígado, uhum. os rims, aí moe, tempera e daí uhum. enche. Ele que nem fosse fazer uma, uma linguiça. Uma linguiça? Ah, entendi. entendi. Isso. Aí tem o que então nesse lugar aí? Nesse, nesse aí. aqui é só a cabeça. Ah, é só a cabeça. É. é. Chegou o quê aqui? O fígado. Né? Figo. O fígado. É tá no escuro. Vira pra Tem aqui ó. Não, não. O fígado tá no escuro. A tampa tá bem simples. Isso, não tá aqui. Tira a tampa que daí eu teto. Isso. Agora sim. É grande né? Ó. Bem grande. Você não pode um pouco de cebolinha, Sérgio? Não. Esse Seu? Seu, né? Tá nos manchando, mano. Tô mais Você tá fazendo a limpeza nisso aí, então? É. é. Isso, Aí tira os dentes, Ai, os, os ossos. Que é. É. Você passa na serra de fita, pelo que eu vi, né, Sérgio? A cabeça foi passada, sim, na serra de fita. Pra cortar o meio, né? Pra ficar... Fácil para cozinhar, Mas, né? Você deu mais cozimento? Dois dois? Dois. Ah, eu acho que é o, conforme é o, é o tamanho do porco, sabe? Hum. Da cabeça. Aí a quantia de tempo lá. É para amolecer. Se o porco for mais novo, é mais novo, né? É, mais, é, mais é, mais é ela. É, eu vou com ela. Eu eu eu quero. A da... mulher é dando uma limpada boa, hein, ah, a gente a lenha é dela. Limpada <risos> boa por cima, só É, quando faz tá limpada boa, a gente tem que manter sempre é limpinho. É, é, é, é de lei, mas limpar, ah. limpar Eu não teria que passar o um tempo bem. Bom, né? É, limpar quando ele está frio aí, a gente sobe em cima dele. Porque a gente não pode. Tem que jogar água. O bom do piso é isso, né, Dani? É, o bom do isso. Você É, eu hum. isso. Isso. Isso. Isso. isso? Você vai limpar isso aqui? É. O que, que é isso aqui? Não, esse não. Esse não, é, tá por aqui. Esse daí é o nariz. Né? Então, mas e essas carnes aqui, vai, vai tirar. tirar? Não, esse pode... Descartar? Mostra, mas aqui tá tendo né? Não, é esse é. aqui. Vai. Tira mais a é ajudando a limpar aqui. Isso aqui, pra é assim, não, deixa os olhos. Os olhos. Não dá nem pra saber que é o olho, mais. Deixa porque... eu ver, bem. Bom, aí um dia tinha, né? Um olho. É. Mas é o olho. Vê esse daqui. Que é esse? Esse. Vê aqui se não tem mais. Aqui, ó. É, aqui, aqui ó. tá o olho. Aqui tá o olho. Olha lá. Uhum. Esse Ufa. Nossa. Ufa. Gente, tá me dando água na boca. Só tá só cozido, não tá nem temperado, né? Tem sal já? Tem. Ah, ah, Cadê a língua? Daqui a pouco eu vou experimentar isso aqui, gente. É, a língua eu joguei. Ah, joguê. a língua que é gostosa. É a melhor parte? Léa, só me Olha o dentão, aí, ó. É... Olha ah, o tamanho é... do, é... do, é... do é... dente, Cícero. É... Quando eu faço em casa. A língua eu cozinho, ela, mãe. A assim, então, língua tá tá é tentando. o melhor prato. Língua é o pior prato. É o melhor prato que tem. É uma delícia. Uma língua bem feita é muito gostosa. é o pior prato. Esse aqui é pra jogar. Não, mas se não ele vai ficar muito okay. ralo. Esse aqui é o rio. Entendeu? Tem. Okay. Pensei que a senhora tinha... Hey, pra... que é? aqui é aqui. o que? você quer aqui? mosquitinho aqui, Cadê aí? o é um osso pra dele. me dar okay. pra quê? Okay. cake? Olha ah, o Tá, tem um osso aí pra me não. dar pra quê? Tem aí um osso aqui. já me desocupar. Isso aqui é o quê? É? O que que é? Isso aqui é a orelha. Isso aqui é, aquele, é o que? que o coração? É tem um nervo. Não, aqueles osso lá. É o osso que dá pra é, fazer. Que é o coração, coração, né, mãe? É. É. É. é o coração. o coração, ela tá, tá Coração Deus partido. Liso, né? Literalmente ela partido, ela. Ela tá gente. É o um coração partido. Eu Eu, não, eu quero. Um bem, imagina. Ele mordendo. Por favor, não. É. Eu, eu, não, vou. Vou. eu quero jantar com né? Viu? A Vai A senhora vem. Vem, Vem aqui aqui. roça é isso, né? Os animais também não perdem nada, tia, que beleza aí. lá. Ó. Vem, tá? Do jeito tia, que a dona deu Deus já garantiu a porção dela. Agora esse aqui já tá vem, de olho. Vem, vem. Ô oh, Bento, ô oh, Beto, oh, então, você vai que vem Bento. não deram comida pra você ainda, não, Beto? Sua parte você vai ter, pode deixar. Tá. Cícero, você acompanha lá? Beto. Ô Beto. Aí não tem nada não, só tem só água. Cícero, você acompanha lá? Olha quem chegou. A dona barriguda. Nossa, tá até andando devagar, hein? Tão pesada. abaixando tá baixando essa barriga, hein? Olha oh, o Gilson aí, vai fazer a cirurgia? sei que vai fazer a cirurgia dela? Ah, você mesmo, Dr. Gilson. Gilson é que é faca. <risos> tá luta já, né, gatinha? É. Pega lá a faca, para é. Bom Bom dia! Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. dia, Bom dia, Bom dia, Bom dia, E ah, não sei, tá por aí, né? A gente chama ah, ele. Não, capisco. é um cabelo. Vamos tomar a, se, a lá pra colocar no fundo, o fogo ali. O bom é isso aqui, hein, ó. Enquanto então, uma pessoa faz uma <risos> coisa, outra faz outra, dona Néia já vai preparar o um fogo lá no fogão é a lenha. E é sem a lenha lá. E a e aí, bem, bem, bem. Bem. Na, na buta, Ah, né? Hum. O ar congelado aqui já. Agora essa parte do tempero é isso? Isso. Deixa eu gravar aquela linguiça ali. que Está naquele ah, tá um pedaço de pau, pegando exatamente a fumaça para defumar. Essa é a verdadeira linguiça. Taipia que a gente fala, o fogão aceso, o que, que ele faz? Ele faz o um alimento, né? produz também um pouco de fumaça e vai defumando a almoço nós é fazia tanto churisco. Essa, Essa aqui. É, né? Depois ele habilidade em cima do fogão de lenha, né? Nossa. Dragava lá, né? Lagava lá. Oh, meu Deus do céu, que saudade, não? Ficava sequinho. Aí. Então, ela tá contando pra mim, gente, que eles faziam muito isso. Olha. Trabalhando. E me estraga, né? Fica dias e dias e me estraga. Aí, né? viu a, a, a leia. com lenha? Aí, ó. Uma com lenha. A Madalena aqui já foi buscar lenha, ela já está ensaiando para a roça. Tá se preparando. Então é você não pode esquecer, Madalena. Que não é está é pegando lenha lá, tem muita pedra, qualquer aranha no meio. Ah, é. Vai vai ficar aqui. Né? Mas isso aqui está mais, no tá, mais é? tocadinho, no lugar limpo. Estocadinho assim, bonitinho. Ô, Léo, deixa pegou a minha faca. Lá eu quero aqui? fazer um fecho e colocar na cabeça, é. né? Não encosta na roupa, senão fica suja a roupa, ó. Né? Igual que ele fez, você fez na casa da Janaína? É, naquele tipo. Que tipo lá? Uhum. Vou lavar as mãos né? agora. Quer aquilo aí? O que, que vocês estão colocando? É. Cheiro verde? É. Também, aí vai tudo que tem direito, né? Cheiro verde, alho, cebola também coloca? Não, pode colocar só cebola, ali. não. Ah, é? Isso aqui é, só, é alho? É. é. Ah, se fosse o Cício, fazer besteira, é ou botar tá cebola. É. Carne de linguiça. Isso aqui eu vou pôr no turismo agora Eu aproveitar e dar um vai, recado pra vocês, viu? E um é. Madalena? Lembrar, hein? Aos inscritos que sempre enviam abraços pra família da Dona Nelly Estou lembrando agora Não vou lembrar nomes Mas, pessoal, vocês que enviam abraço Pra família do seu João, da Dona Nelly Desse pessoal que tá aqui hoje Então eu tô entregando um abraço de vocês Os que enviaram sabem de quem eu tô falando Porque não vou lembrar vocês abraçados. É. Então vocês, vocês se sintam abraçados por eles, viu, gente? Inclusive, eles também, viu? Os irmãos fizeram aquele tacho ali, ó. É, um monte de gente mandou abraço. bastante. É, hoje vai fazer tacho de novo. Eles, eles entram e falam: Ó, oh, Cícero, quando você for lá, leva um abraço pra aquela família abençoada. Olha. O seu João chegou a ser é chamado de pastor, não né, Madalena? Não. É. Mandaram é. um abraço pro pastor João. É, pastor João. É. É, pastor João. É. Tá parecendo que vai fazer aquele bolinho de.. Igual um croquete. Igual um croquete, não parece? É. É, uhum. pega aqui, Cícero. Oi, implemento aqui. Gatinha, tá comendo? Cadê de Essa gatinha escapou dos cachorros pegar ela, né? Pra mim tá sacada. Essa foi sortuda. Tá acostumada a comer coisa mais sem sal, mas ele tá só gatinho. Vai dividir agora os dois? Eu acho que tá bom isso. Pra vocês. Pode tomar mais pimenta. Então eles bem, né? Quer experimentar, senhor? Não, Não, minha boca tá ainda... Não tem Não tem pimenta vermelha? Aí é o quê? É a tripa seca. Você ah, tem um tamanho certo de cortar, né, é, Respeita o mas... um padrão, né? É, a pessoa corta como quer, né? Onde do tamanho for, que tem. Um né, meio, meio metro, no meio, né, mais, você tá cortando? Mais ou menos. Lissette, pode pôr um pouco mais de pimenta lá naquela coisa. Nossa, a dona Neri pimenta. Não, é tá que... É, o amor. Tá fraco de pimenta, Maria. Eu não gosto de pimenta, não, mas Eu esse canela. Não canela de cada bimbo, não vai? Dona bem pimentar, Dona Não, eu não gosto muito de pimentar, mas só é que... É tá fraco aqui lá dentro, pimenta. Não, para, pimenta, É muito bom, mas né? em casa não põe nada. Que ela só fica na ela não gosta. depois agora a gente a vai lavar. você não pode morrer, ó. Ela não Eu amo. Ah, também ah, ah, ah, que é eu tô. não tem isso. Não, que eu muito. Olha lá, Madalena, aprenda aí, viu, velho? Já pra ela instante, ela até sabe? É, olha lá. Ela não, ela não Sim. come. Sim. Você tá filho em casa, você quebra, com pra ela hidratar. Isso aqui é pra hidratar? Pra hidratar, três. Ela não picha. rasgar. Como você deixou a pimenta, sério? Aí, ó. Vamos lá, ah. Quantas vezes? Tá bom assim? Tá. Aí, tira, sério? É. Eu a enxergo. Eu já a tá série tá, que tava fechando. Por tem essa tá matéria, eu, hoje eu não esperava não. Nós não temos essa matéria no canal. Ah, essa aqui não foi. Não? Não. não, Eu sei que tem zilhões delas aí, mas não vou usar se Madalena que quiser Com a ajuda de vocês. Ai, deu, te... olha! Na Espanha. A... Você viu como tá ardida? Uma espanhola entrou esses dias e já e. dá pra entender o carro. Tá é pimenta? Pimenta? Pela amor, olha! Ele dá cura, hein, Nelly? Dona Nelly está aqui, está na primeira daqui, dona Nelly? Uhum Como coisa... <risos> Vou dar patatinho, esse pouquinho que caiu é Mas pimenta não é bom, Não, é, não mas é, é, é o cozinho é que é. espirrou, é bom, não muito. foi o, o cheiro Olha, mãe ah, Pode encher... Ô, oh, Nelly, você então, não um pedaço de prato, né? Apanhava aqui pra não pisar a mesa? Ah, só só pozinho, sim. Sim. Ah, <risos> põe Foi no nariz, sabe? Põe é um traço aqui, Cé, daí não dura mesmo. Eu, eu chamaria isso aí de, de, de, de um de de de funil, de né? É um funil. É um eu depois. Você sim. tem você calcula que você não tem, Sérgio? Nossa, né? Tem uns é 50 ali. anos a mais. Deus isso daqui? Meu, é. Ah. Se tá eu, vendo, tenho... Já era. Eu, eu tenho sei. 40 Agora você, você tem mais de 100 anos <risos> não. É... Lógico Tá vendo pessoal? Isso aí é a raridade de família Isso aqui é da avó, perde é. pra você ver Perdeu, velho? Perde pra você ver Olha só que coisa eu tenho que dar 10 reais pra <risos> você Nossa, você tem máscara Tá vendo? Eu pensei que ia virar acessório, Madalena. Pois é, né? Aí haja paciência. Aí é com a mão mesmo, filho. Aqui é com a mão. E, e amarra com o quê? Com o barranquinho. Arrumar um barranquinho, Madalena, você amarra pra nós. Onde que estava o barranquinho, Madalena? Então, pra cá. Tava aqui, não. Tava aqui agora. Tá mudando muito isso aqui. Ficava é né? eu eu eu eu quando nós, pai, não fazia isso, hein? Quantas e quantas vezes a mãe não fez isso, hein? Nossa, eu fazia muito. Deus eu Deus. Calar, eu eu lá, meu pai do céu. Vamos calar com a vó lá, então, nossa. Tá cada vez de matar não, a porra, não fazia não. Que muito. Que tá, é, vamos Como fechar. Tá aí? Bacia, é esse aqui, ó. Achei, Maneli. Tem que cortar um pedaço. É esse, ó. O Chico não vai lá com a cigara. Dá até móvel nele esse aqui? esse aqui. então é o barbante que será utilizado para amarrar ali. Uhum. Mãe, deixa eu colocar a mão aqui. É. Aprendendo aí, né? né, né? Aprendendo aí, viu? Uhum. Aprendeu? vai criar porco? Aí ir para roça não criar porco não é ir para roça, né? Aí você vai furando né? Ah, a chave sim, sua. Ah, sim, pra não, o ar. Tá? Entendi. Conhece Minas Gerais naquela região de Ah, não, pensei que era por aqui. Então. Ah, olha aqui. E tem que usar agulha também. Mostra aqui, vem, vem desse lado aqui. Agulha? Pode tirar o ar lá. Tirar o ar. Ó, senão estoura. Ela acabou de me ensinar. Aqui, ah, gostoso, que gostoso espetáculo esse negócio. é. Só brincar, meu anjo. Olha lá, as meninas tem amizade, é você galera. também. Já me... Ela já tá mocinha, não quer brincar tá mais, mocinha, né? né? É, já não, né? Bom, essa é a primeira peça que já foi feita por elas. E tem alguém vigiando aqui, ó, com muito carinho. Olha lá, tá vigiando, ninguém toca Isso nessa Isso é coisa peça. da roça, oh, gente. Grande, to... é, é, ó, é coisa da bom. roça mesmo. Ó. Olha lá, olha lá pra câmera. Cano... Vem cá, ó. Bechamos. não é pra você olhar aqui. Olha lá. Aqui, ó. ó, que vontade, né? Você tá ficar longe, rapaz. Cadê o Gilson? meu telefone, né? Acho que é o seu. Aí você já foi tomar um café, seu João? Ou vai tomar um café ainda? Vou tomar um café agora. Vou tomar um café e vou comer o tomate de pão que você trouxe. E tá gostoso esse pão, seu João. É, tá? Que não é o nosso, então. A mãe depois dá na água. Você tá falando a mão aqui agora É que existe máquina que faz é? isso que ela tá fazendo, É irmão. Né? É ok. Só que daí nós tava comentando que perde a essência. Você queria tomar água, né, irmão? Não é igual a gente fazer assim, ó. Demora mais, dói o dedo, cansa a mão Mas só que é o método antigo que ainda é funcional Aí compra a máquina, faz na máquina, que gosto que tem Tem que ter a paciência Isso une a família, todo mundo conversa, todo mundo troca ideia A cabeça, ideia. É. cabeça que boa? Seu João tomou Ficou um bem café, cozido. como um pãozinho Ficou bem cozido, João É, né? Até é cozido demais <risos> Só que não era pra mim ter jogado a língua, eu joguei. Outra vez que você vou fazer, você não joga nada, né? Não sei né? porque vai jogar as coisas, mas eu como a... a língua, eu como tudo. A Daniela já tá fazendo o que de bom, aí? Vou fazer a moça, né? Não? Daqui a pouco. Hoje eu é vou 110 a máquina, né? É, 110. Aquela tomada ali é 220, você ah, sabe? Ó, tem... aquela tomada é lá. É. Um brinca no outro lá. Tá <risos> um brincando. É, é, Quando é criado junto assim, é uma belezinha por conta disso, ah, né? É, de novo. Mas eu preparei que parva, né? Cozinheiro hoje não deu pra ver lá, né? Fica assim. Não, não pra ficar já com a mão. Foi mais rápido. Então, então, eu vou embora. então pode ser doença que o carro pata é mais barato. Eita. Ah, ela já fez Miguel, isso. Miguel, vem aqui que eu vou, vem. Já vai é levar no, no laboratório. Já deixou de esparramar as ah, coisas, Maria, lá. Ah. lá. O um menino já começou. Cadê? Ah, Os brinquedos Madalena? o brinquedo dele. Olha lá. Já começa a dar o brinquedo dele. Tá aqui na mesa? Miguel, tá vendo lá. Mas que lugar, tá Será? Ele começa a Oh, Jesus. Pô, eu vou ter que tratar tudo, né? Vou seu João. Tá aqui na mesa. Oi. eu vou na igreja com amanhã pra ele não ficar pegando a mão dos outros, pra não. Cícero. Oi? Tá aqui na mesa. O que é? Agulha. Agulha vou furar? na mesma, mas sabia onde? E agora? E agora, não maria? Aí tá aqui na ó. história, achar uma agulha e não Ah, tava ali, ah, tá ali Ai, desculpa. Quem vai ficar? Nossa, cuidado é, é, só perigo. que furar. perigoso é ficar. É. Uma mão. É. Ah, não, não. Ai, eu vou furar agulha, eu tenho medo de agulha. aqui no E tolcinha. Esse fruto girou gente olha só. peça linda. É uma banha fora de série aqui. Ó. Como estava no freezer, E logicamente ficou duro de propósito, vai ser utilizado esse servinho aqui para cortar. Aí vai ser depois. Eu não sei qual que ela vai vender, sabe? Pra cortar, né, Michelle? Você faz o fogo aonde, eu peguei as coisas na bacia, não tá mais aqui. Uma baqueta tá mais ruim pra Vamos jogar aqui não é o forno. Esse resto aqui para os cachorros. Cachorro, mostra o cachorro aí, ó. Olha o cachorro já, ó. Mostra os cachorros, Lívia. Tem um ali, ó. Deixa eu onde que eu vou pôr. Acho que eu vou pôr aqui, Lívia, ó. É, né? Acompanha aí para você mostrar os cachorros pegando. Tá. Nossa. Aqui. Vem, Baruque. Vou tirar não, um não. pouco aqui porque o, o, não vai deixar o barulho. Vem, barulho, aqui, ó. Só, só peguei osso. Você, barulho. Agora ele não vai deixar eu pegar a carne ali? Vai você sim, vó. Não morde, não. Morde. Você não, nunca você chega no, no pé do animal assim, mostra lá ele comendo. Hum, bota. Não, deu, Bob. não louça, assim, não. vai devagar. Mais devagar. É, eu li, vamos. Vamos lá, busca Esse Esse aqui. Porquinho aí? Aqui tem outro. Ele sai. Ah, Olha lá, aqui. Olha o porquinho. Ai, que fofinho. Esse porquinho ali, né, vó? Opa. Opa. Quer daí, vó? Não. Mostra aqueles porquinhos lá, ó. Vem lá, ó. aí um é? só nosso o é comendo mesmo mas ele não viu que lá legal é melhor não, não vou lá não. Olha, Minhas porquinhas aí. Pior. Chega de linha. Olha aí o outro, Lívia. É, aí aí Lívia, na sua frente. Ai meu Deus, nem tava vendo. Tão pretinho que ele era. Lira de vaca. Madalena. Olá pessoal, boa tarde. Eu, meu nome é Maireme eu sou seguidora do canal do Cícero e Madalena e quero dedicar para eles essa pequena receita que eu vou fazer hoje de um pão de torresmo, no qual eu vou usar leite, açúcar, fermento, sal, óleo. Ovos, o torresmo e a farinha. Bom pessoal, depois de todos os, os ingredientes é, integrados na massa e bem sovado a massa, por último eu coloquei o, o torresmo, deixei crescer. Aqui estão os pães, um quilo de farinha deram dois pães, eu vou levar para assar. E assim que eles estiverem assado eu mostro para vocês como eles ficaram. Bom, gente, esse é o nosso resultado dos nossos pães. Vou tentar cortar um pedacinho, porque ele está quente, que eu acabei de tirar ele do forno. Veja, fofinho, maravilhoso, soltando fumaça. Espero que vocês gostem.